Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. Mantenho ou não mantenho o cartão Black do Inter? Com as mudanças de redução de acesso da sala VIP, eu quero fazer um compartilhamento com vocês de informações. Eu quero comparar o Banco Inter com alguns bancos e tentar mostrar para vocês ainda se é viável ou não manter o Inter comparando com alguns bancos físicos e digitais. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje! Bem, como vocês sabem, nós somos o primeiro canal da internet no YouTube a trazer as informações reais do Banco Inter em primeira mão para vocês, como de qualquer outra instituição financeira, vocês sabem que sempre em primeira mão, você sabe aqui pelo nosso canal. E como vocês sabem também, eu fui o primeiro a divulgar referente à mudança do Banco Inter para todos vocês, inclusive no nosso blog, AltarendaBlog.com.br, no nosso TikTok, Renda Cartões, no nosso Instagram, Cartões de Crédito na Renda, e também no nosso canal do YouTube, através desse vídeo para vocês aqui e também na nossa live que nós fizemos exclusiva com as informações da mudança do Banco Inter. Pois bem, vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer comparações, e antes de começar de falar para vocês mudarem o comportamento com o banco, cancelar, eu quero antes fazer uma analogia com vocês com algumas informações de outros cartões de crédito, para que você entenda um pouquinho que sempre é gostoso e bom você fazer uma comparação de outros bancos com o Banco Inter para ver se realmente não vale a pena. Tá? Então vamos comparar primeiro, eu quero falar com vocês, do cartão, esse daqui, ó, que é o cartão da Caixa Econômica Federal. Como vocês sabem, esse cartão da Caixa, ele tem a pontuação de 2,1 pontos é, a cada dólar gasto, e ainda te dá dois acessos à sala VIP através do lounge aqui. O cartão tem uma anuidade de R$ reais em 12 parcelas de R$ 76,75. O cartão ainda te dá, como eu falei para vocês, dois acessos à sala VIP do Lounge Key, tá certo? Então, 921, 2.1 pontos por dólar gasto e também dois acessos à sala VIP do Lounge Key. Aqui no caso, eu estou trazendo para vocês o BTG Black, tá? O BTG Black, ele também te dá quatro acessos à sala VIP do Lounge Key, ele ainda te dá uh, os pontos que nunca expiram, pois ele pode pontuar tanto 2,2 pontos que você pode transferir para o Livelo ou para o Esfera ou manter 1% de cashback, caso você queira cashback ou pontos, caso assim for melhor para você. No entanto, se você optar pela opção de pontos, você vai pagar uma taxa por transformar ele em pontos. Mesmo que você tenha o cartão Black e você não use o cartão, você irá pagar a anuidade do cartão. Para isentar a anuidade desse cartão, você teria que gastar é, através de gastos mensais ou ainda é através de investimentos junto à plataforma. R$ 50 mil reais já te daria praticamente a isenção do cartão, no nível 1. Por ser um cartão é, Mastercard Black, BTG, e ele traz um sistema dinâmico, você pode modular, no caso, os benefícios. Então, quanto mais benefício você colocar no cartão, maior é o nível da anuidade. E quanto menos benefícios você manter ao cartão, menor será a sua anuidade, certo? Mas em tese aí, uns 120 reais de anuidade, né? 120 reais por mês de anuidade para um, uma quantidade de benefícios suficientes e legais ao cartão, tá? Aí eu trago para vocês a versão do Black da caixa, que esse modelo aqui também é o mesmo Black. É, eu trouxe o Black da caixa também com a segunda opção, porque muitos não mudaram a versão, ficou com essa versão, mas a versão atual da caixa é essa, na vertical. Tá? Eu trago também para vocês o Nubank Mastercard Black de metal, esse cartão Black do Nubank ele tem anuidade de 12 parcelas de R$ reais ou ainda você isenta por gastos ou investimentos, R$50 mil investido, isenta a anuidade do cartão, enquanto o investimento manter-se manter junto aos, aos serviços de investimentos com o Nubank. Ou ainda, gastos a partir de R$ reais por mês, você isenta a anuidade do cartão também. Tá? É, ele te dá 1% de cashback quanto mais tempo o dinheiro ficar parado na Contro Bank, maior a rentabilidade podendo chegar até 200% do CDI okay? esse daqui é o cartão Black da Jeep Mastercard Black Jeep Card ou RAM Mastercard Black de metal ambos, a anuidade é 12 parcelas de 100 reais ou seja, ou seja 1.200 e ainda ele te dá 2 Jeep Points ou RAM Points que você transforma em cashback na fatura, é, o cartão te dá aí, a anuidade grátis para gastos a partir de 15 mil reais, você isenta a anuidade do Jeep Mastercard Black tá? e do RAM também, Mastercard Black, 15 mil de gastos mensais para poder isentar a anuidade, era 12 mil, mudaram para 15 mil, ou seja, 12 parcelas de 100 reais na anuidade do Jeep, só se você gastar 15 mil por mês, você teria isenção. É, de graça naquele, naquele mês se gastasse 15 mil reais, tá? É fora da curva do que tem no mercado de gastos mensais. O JIP ainda te dá quatro acessos ao Lounge aqui tá? Então o cartão JIP dá quatro acessos ao Lounge aqui. Se você contratar adicionais, você vai pagar anuidade cheia, 12 parcelas de 100 reais, ou seja, o adicional terá anuidade de 1.200 reais, certo? E aí teria quatro acessos ao Lounge aqui Não vale a pena manter cartões adicionais para o Jeep Mastercard Black, né? Aqui é o Visa Infinite do Uniclass. O Visa Infinite do Uniclass, ele te dá é, 1.8 pontos a cada dólar gasto que vai para o programa IUP do Itaú. A anuidade do cartão é R$ 864,00, em 12 parcelas de R$ 72,00. No entanto, caso você gaste R$ 8.000,00 por mês, por fatura, através do seu cartão Uniclass Visa Infinity ou Mastercard Black, você isentaria a anuidade com esses gastos de R$ mil por mês. E para as faturas com gastos entre R$ a R$ 7.999,99, 99, você isentaria 50% da anuidade do Uniclass Desenfimit ou Mastercard Eu poderia trazer para vocês outros cartões, também como, por exemplo, o BNB, que é o Visa Impeach do Banco é, do Nordeste, que a anuidade é acima de R$ 900,00. Ele te daria dois acessos à sala VIP do Dragon Pass, com a pontuação de dois pontos a cada dólar gasto. Eu poderia trazer para vocês o banco Banpará Mastercard Black, também do banco Pala, é, do Pará, que te daria dois pontos por dólar gasto no Black normal, e o Black exclusivo, 2,2 pontos, ambos os cartões, nenhum acesso à sala VIP, nem do Lounge Key, nem do Priority Pass. Eu poderia trazer para vocês outro exemplo, como por exemplo o Banrisu Mastercard Black e o Banrisu Visa Infinity, que tem um acesso ao Dragon Pass no Visa e um acesso no Lounge Key, com anuidade também, que você teria como isentá-la através de gastos mensais a partir de R$ reais ou pagar anuidade cheia aí de R$ e pouquinhos. Reais, né? Pois bem, eu trago para vocês essa quantidade de bancos digitais e bancos físicos, como por exemplo, o Banco Modal+, Mais. ele te cobra anuidade do Visa 20, a R$ 1.200 com dois acessos ao Dragon Pass. O C6 Bank, ele tem anuidade de 12 parcelas de R$ 85 reais, e te dá 6 acessos ao Lounge Key. E ainda é, cobra anuidade é, de 12 de 85 ou para você isentar anuidade, você teria que gastar R$ R$8.000,00 por mês ou ter investimentos de 50 mil para isentar a anuidade. Tá? E também, você pegar o banco original, Mastercard Black, não te dá nenhum acesso ao aviso do Lounge Key, cobra anuidade também, 12 de R$85,00. Né? 12,89 reais e também não te dá nenhum benefício de sala VIP e te dá 1,2% de cashback. Tá? O Happy, Visa Infinity te dá 1% de cashback, não te dá nenhum acesso à sala VIP, e também te cobra anuidade. Bem, por que que eu estou falando isso para vocês? Não é para defender o banco Inter, em hipótese alguma, porque o canal não é patrocinado por nenhum banco. Né? Mas eu preciso fazer essa comparação para vocês, senão fica aquela chacota de falar para vocês, ah, é, o Banco inter te dá seis acessos, vamos cancelar. O Nubank que não te dá nenhum acesso, eu mantenho. O Bradesco Mastercard Black não te dá nenhum acesso, eu pago a anuidade de mil reais. O Ágora Visinfint do Bradesco cobra a anuidade e me dá quatro acessos na sala VIP do Dragon Pass. O Bradesco Visinfint me cobra a anuidade de mil reais e me dá quatro acessos ao Dragon Pass. O Elo do Bradesco me dá dois acessos ao Priority Pass e eu pago a anuidade através de uma pontuação de 2,2 pontos. Ou seja, seria da minha parte eu falar para vocês cancelarem o cartão Black do Inter por ele ter trazido apenas seis acessos à sala VIP do Lounge aqui. Agora vamos a essas informações. O Black do Banco Inter, independente da forma que você conseguiu, o cartão não cobra anuidade. Nem pelo Inter Week, nem pelo Inter é, do Gourmet, nem pelo Inter Pontos, nem por campanha de faturas pagas. Ou seja, todas as possibilidades que eu tenho com o cartão Black do Inter, eu não pago anuidade. Eu não preciso gastar X valor por mês para poder isentar a anuidade. O cartão agora ele te dá seis acessos da sala VIP do Key e compartilha os seis acessos com os cartões adicionais. Por eu não pagar a anuidade do cartão e ele me dar 1% de cashback em todas as minhas compras. Sem necessidade de eu fazer gastos mensais, ele se torna um cartão viável comparando com os cartões que eu acabei de falar para você. Em alguns momentos o Banco Inter ganharia praticamente de todos. Contra o Uniclass, ele dá de lavada. Quanto o Nubank Mastercard Black ele ganha de lavada. Contra o Banpará Black, os dois Black ele ganha de lavada. Ou seja, o Banco Inter não é um cartão ruim baseado ao que nós temos no mercado para compará-los. No entanto, o que está acontecendo aqui agora. É que nós queremos comparar o Black do Inter com cartões ilimitados, como o Dux, a Eterno, Autos, The One. Queremos comparar ele com o Secred Black, Cicobi, Mastercard, Black Merit, Uniprime, Unicred. Né? Pois bem, nós temos que comparar o Inter com cartões do mesmo nicho que é o cartão. Nós temos que pegar o banco Inter e comparar com bancos digitais e enxergar nesse cartão quais são os bancos digitais que é melhor que o Banco Inter. Então, se você pegar o C6 Bank, ele pontua 2.5 com seis adicionais grátis, com cada cartão que dá 4 acessos ao Lounge aqui. O C6 Bank é melhor que o Inter. Se nós pegarmos o Uniclass, Uni enfim, de Mastercard Black, o Uniclass perde para o Banco Inter. Pois ele vai me dar 1.8 de, de, de pontos, que vai dobrar aí. Você vai dobrar, você não vai conseguir sequer é, gastando 5 mil reais. Você vai pagar uma anuidade. Eu acabei de falar de 800 e poucos reais, 833 reais para poder ter um cartão para dizer que é Black Infinity. Né? Então se você é um cara que consome até 5 mil reais, 6 mil reais, 7 mil reais, o Banco Inter é um cartão ótimo para você. E você vai ganhar 1% de cashback, não terá anuidade mensal e ainda tem seis acessos ao aviso do lado de aqui, né? O que eu vejo muito que aconteceu é que muitas pessoas que abusaram do Banco Inter também, foi aquelas pessoas, aqueles fariseus que eu falo aqui no canal, que pegaram é, o cartão, tinha quatro cartões adicionais, emitiram em nome de outras pessoas e deram cartão grátis, ilimitado, adicional, sem pagar anuidade. O cara usurpava o cartão, não era dele, e ele fazia festa em sala VIP. Tanto que vocês podem ver nesses grupos fechados aí, que eles mostravam que o Banco Inter era um ótimo cartão para sala VIP. Eu vi várias vezes comerciais no Instagram sendo divulgado isso. O Inter, ele fez com que ele se mantivesse em pé através do Black. De novo, eu não estou defendendo banco Inter nenhum. Uma porque eu tenho todos os cartões de crédito, inclusive do banco Inter. E eu usei apenas uma única vez sala VIP com esse cartão. E se eu tivesse apenas esse cartão, eu usaria ele em todas as salas VIP que ele permitisse eu entrar, dentro das condições que o banco é, colocasse em regras. Né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando você compara ele com bancos da mesma natureza, ou semelhantes, ou ainda. Com grandes bancos que estão há anos no mercado, o Banco Inter dá show nesses cartões. Se você pegar o Banrisul tem anos de mercado, com um acesso ao Londi E um acesso ao Dragon Pass, uma anuidade de quase 900 reais. O Banco Pará, o Banco do Nordeste, o Banco Banese. Cara, você tem um cartão que te dá acesso à Lavip, né? E pelo menos ele te dá seis acessos. E esses bancos que te dão um, zero acesso, dois, quatro acessos? Então, quer dizer que o banco reduziu para seis acessos, você vai cancelar, então, todos os cartões do Itaú, que dá dois acessos? Porque o Black Personalité é dois acessos. O Infinity Personalité é dois acessos. O TudoAzul é dois acessos. Tem lógica isso? Não dê ouvido para algo que você vê na internet, desses fariseus que falam para vocês cancelarem a torta direita o cartão do Black do Inter, ou coisa parecida? Porque, na verdade, pessoal... Se você já tem um cartão bom como o Dux, a Eterno, Autos, do Banco Brasil, se Black, Unim Uniprime, Unicred, Cressol, logicamente que você não precisa do cartão Black do Inter. Mas se você é uma única pessoa, você é uma pessoa que só tem um cartão Black do Inter e um cartão do Uniclass, por exemplo, é viável você cancelar o do Uniclass do que do Inter. Concorda comigo? Então, assim, é, a lógica que eu trago para vocês é uma comparação sólida. O Banco Inter te cobra 2% de spread, o Nubank te cobra 4%. O Banco Inter usa o dólar comercial, e o Nubank também usa o dólar comercial. O Nubank te dá 1% de cashback, o Banco Inter te dá 1% de cashback. E 6 acessos ao LavIP de graça. Você não tem que investir 50 mil para não pagar a do banco, porque não tem. Agora, se você fez através do Inter do Gourmet, aquela mensalidade ou o anual 350 para manter o cartão Black, e você usa o Inter do Gourmet, e você ganha o prato grátis, cara, é um benefício que você tem. Você compra um prato, ganha outro, e ainda tem o cartão Black com seis acessos. Né? Agora, você não tem Inter do Gourmet nessa cidade. Você não faz a viagem em Salavip. Ou seja, pagar 350 para o Inter do Gourmet é como se fosse uma anuidade de um cartão com seis acessos e com 1% porcento de cashback. Aí o, o peso com as duas medidas que você precisa fazer é assim: colocar na balança quanto você gasta por mês. Ah, eu gasto R$4.000 por mês. R$4.000 por mês com o Inter do Gourmet, você paga 350 e tem 6 acessos à Sala com 1% de cashback. R$4.000 por mês neste cartão, você paga 49 reais por mês, ganha 1% de cashback e não tem Sala VIP. Então você precisa colocar em balança. Você precisa fazer comparações. Antes que você cancele o cartão, perde o benefício e depois se arrepende. Não é bonito o que o Banco Inter está fazendo. De novo, eu não concordo com o que o Banco Inter fez e está fazendo. Eu, desde quando eu faço live no canal e eu falo do Banco Inter, quando lançou o Inter do Gourmet, eu fui o primeiro a falar que o Banco Inter estaria pulverizando o Mastercard Black em salas VIPs, Chegaria um ponto que o Banco Inter não aguentaria. Eu falei isso em live, e agora o Banco Inter ele vende um produto que te dá acesso ilimitado e retira e coloca seis acessos. Isso não é legal para o banco. Isso para a imagem do banco não é legal. Mesmo que o banco tenha colocado que as regras poderiam mudar após uma renovação de contrato. No caso, ele disse que você contratou através do, do programas de pontos, é, fatura quitada, promoções do Inter, pontuação, é, no próximo ciclo poderia cobrar, é, diminuir os benefícios do cartão, como ele fez. Né? Mas eu trago para você essa comparação para que você entenda e consiga colocar em prática essas informações que eu trouxe para você. Que assim você vai ter o que? Uma comparação sólida para poder tomar uma decisão referente ao Black do Inter. Eu não vou cancelar. Eu cancelei o vendedor que para mim não serve onde eu moro. Mas eu não vou cancelar o Black do Inter. Eu não pago anuidade, eu uso o Shopping do Inter, eu adoro o Shopping do Inter. Eu ganho cashback em todas as compras que eu faço. Né? Então tá aí para vocês. E, gente, eu não cancelei BTG, não cancelei Banco Inter, não cancelei PICPay. E nenhum desses bancos me cancelou conta. Por que será? Né? Então fica essa reflexão para vocês aí no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. vão para os abraços, então. Luiz Carlos, um grande abraço!